Olá, estamos aqui de volta e agora eu vou mostrar então como obter suporte com o Nuke. O mais simples, ou talvez o mais óbvio, seja quando eu estou dentro da interface do Nuke. Então, por exemplo, se eu tenho um Node aberto, isso funciona para qualquer Node. Dentro dele eu tenho uma a, um ícone com uma interrogação. No momento que eu clico nesse ícone com a interrogação, automaticamente a Foundry, né, ou seja, o Nuke, me leva para a página. Da, da Foundry, onde eu tenho então o suporte, ou seja, eu tenho um, um help, né, uma ajuda em relação àquele node específico, e obviamente isso também acontece com vários outros nodes dentro da seção de referência. Uma outra forma de obter suporte também é quando dentro do, do Nuke eu vou na opção Help. Então, uma vez que eu tenho a opção Help habilitada, eu tenho como ver então sobre a documentação sobre as notas da última versão, sobre treinamento e tutoriais, eu tenho como acessar o Nookipedia, que é o site que fala, uh, que mostra né, que apresenta os uh, os nodes que as pessoas publicam dentro dele. Então é uma é um, uma, um portal né, bem interessante de você conhecer, para poder conhecer novas ferramentas e muitas vezes são ferramentas criadas por usuários ou por empresas e deixadas lá dentro de forma pública e você pode então é pesquisar por exemplo uma função que você já conheça o que você procura uma forma mais simples de fazer às vezes até uma forma melhorada de fazer do que a forma nativa que vem dentro do Nuke e baixar aqui dentro tudo isso de graça dentro do Nuke também eu tenho a opção aqui de ir nos fóruns então se eu clico aqui em fóruns ele também e sempre vai demorar um pouquinho tá? para poder abrir a página porque é algum processo interno que ele faz uma vez então com o, a página aberta, você vai ver que ele te leva, no caso do Nuke, para dentro da página de discussão do Nuke. Então ele vem para essa aba aqui dentro, de discussão, e dentro dele, ou seja, dentro dos outros, também, assim como dentro dos outros produtos, eu tenho então uma área de discussão genérica para poder conversar sobre uh, Python, conversar sobre a versão não comercial, conversar sobre os usuários, sobre desenvolvimento e por aí vai. Eu tenho, então, áreas separadas para tudo isso, e dentro dele também eu tenho como ver uh, as opções de posts que eu fiz, os posts que eu estou seguindo, os posts não lidos, e por aí vai. Uma outra opção também, e aí entra um pouquinho de macete, né? Se eu vou no Help e na opção Treinamento e Tutoriais, o óbvio é isso, ele vai te levar para a área de treinamento e tutoriais. Mas uma vez feito isso, óbvio que você pode aproveitar né, para poder aprender com os tutoriais. Então tem vários tipos de tutorial aqui dentro, assim como também tem na página do no Vimeo da Foundry. Mas o interessante, e um ponto que eu queria chegar é finalmente esse aqui. Ó. Dentro da, da opção suporte e aprendizado, ou né, o support and learning, você tem aquela comunidade, que esse é esse link que a gente veio aqui antes, e eu tenho aqui ó, a aba de suporte. Quando eu vou para o suporte da Foundry, e atenção... Essa página aqui dentro é o único suporte oficial que a Foundry dá para os seus usuários. Não adianta é, ir no Twitter, não adianta ir em redes sociais. Aqui é o portal oficial da Foundry para você conseguir suporte. Então, quando você entra num, numa página específica de um produto, então, por exemplo, aqui no, do Nuke, eu tenho aqui os artigos, né, ou seja,. As, os reportes de suporte já criados eventualmente, separado por sessão. E se você quiser criar o seu próprio é, ticket, né, ou seja, a sua própria questão, você pode vir aqui em meu suporte e criar o seu ticket. Você também pode ver os que você já abriu e os que você já teve resposta. Quando eu vou em submeter né, um, novo, um novo chamado ou abrir um novo ticket, como você quiser chamar, você vai escolher o tipo de que você quer. Então você pode submeter um bug, né, ou seja, algum defeito do software, você pode então pedir uma ajuda de forma genérica, você pode também é, pedir uma novidade dentro do Nuke. Então, por exemplo, ah, eu quero que o Nuke possa fazer isso, ou eu queria que implementasse aquilo ou outro. Então você pode pedir por aqui e se você tiver algum problema de licença, você também vai poder fazer por aqui. Então a diferença é que isso aqui, eventualmente, né, acredito eu, vão para setores diferenciados e assim é, eles conseguem traquear melhor e responder mais, mais eficazmente a sua questão. Então, por exemplo, se eu vou aqui pedir um suporte genérico, né, ou seja, um suporte comum, é importante também que você preencha todos os dados, e principalmente na descrição, você consiga detalhar bem ó, o seu problema ou sua questão, que assim eles conseguem identificar melhor a solução e tentar te responder da melhor forma possível. Também, você poder enviar print ou um vídeo, o ideal é que você coloque aqui dentro na aba de anexo, para o pessoal também conseguir entender o que você quer apresentar para eles. E, eventualmente, isso pode virar uma conversa e também a gente conta que, com um o dia, você vai, eventualmente, né, você vai ter a, o seu problema solucionado. Essa resposta aqui pode demorar 24, como pode demorar 48, 72 horas, mas, de modo geral, é uma resposta rápida que eles dão. E, por último, mas também não menos importante, você sempre vai poder contar também com os usuários da, do Nuke, né, com os usuários da Foundry, que de um modo geral é uma comunidade bem presente, bem uh, ativa. Então, por exemplo, a gente tem o, o grupo internacional de Nuke. Então, para quem quiser procurar depois, é, vai em Nuke Compositors no Facebook. Eu vou deixar esses links aqui embaixo também na descrição do, do vídeo, mas pode ir em Nuke Compositors no Facebook, e você tem então um grupo onde as pessoas discutem as coisas eventualmente. E também se ajudam bastante. E, falando em nível Brasil, a outra sugestão que eu vou dar aqui é o grupo de Nuke Brasil, que também fica no Facebook. Então, se for em nuke.br, dentro do Facebook, você também tem uma aba onde as pessoas também se ajudam, e, e que são brasileiros falando com brasileiros. Todo mundo, de modo geral, usuário do Nuke. Então, essa dica rápida foi sobre a, como pedir a ajuda no Nuke. Obrigado por assistir e até a próxima.